Há muito tempo atrás, a alfaiataria era limitada e era exclusiva do guarda-roupa masculino, mas felizmente, isso ficou há muito tempo atrás. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal, e hoje eu vou te mostrar cinco formas de você usar a alfaiataria de um jeito super descolado. Para você não ficar datado, fadada, aparecer que você está com um uniforme de trabalho, que você tenha, ou você fique com um look muito profissional. Eu sempre gostei de usar alfaiataria e roupas masculinas, na verdade, e hoje eu vou te mostrar como eu faço, e de um jeito assim que vai ficar muito, mas muito mesmo tranquilo para você. Então, eu já vou pedir para você se inscrever neste canal, se você ainda não é inscrita, apertar também o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui. E também já curta esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai amar e já envia também para uma pessoa, para ela começar a usar também, a incrementar no seu look, na sua vida, né, no seu estilo pessoal, a alfaiataria que dá muito certo. Outra coisa também é que eu estou nas redes sociais, no Marcela Damaso, no Pinterest, Facebook, Instagram e TikTok também. Bom, como eu sempre gostei de usar roupas masculinas, e eu me lembro assim, eu com uns nove, uns 8 ou 9 anos de idade olhando pro guarda-roupa do meu pai, ele tinha uma camisa que eu não esqueço até hoje, era uma camisa jeans, né, uma camisa assim azul, simples, básica, e ela era muito bonita, naquela época eu já achava muito bonita, e assim, fui tentar usar, né, mas imagina, né, eu tentando usar a roupa do meu pai com 8 ou 9 anos de idade, ficou muito largo, muito grande, e não deu muito certo, né gente? E eu sempre pensava que, nossa, quando eu for grande, né? Quando eu for grande, eu vou usar a roupa dele e tal, acabou aqui, né? A camisa se acabou, ele doou, não lembro mais o que, que aconteceu com aquela camisa. Mas aquilo ficou muito uh, no meu consciente, né? No meu subconsciente. Mesmo porque meu pai sempre trabalhava com roupas bem formais. Então, era sempre paletó, a uh, calça social, né? Que chamam e gravata, camisa e gravata. Então, eu acho que essa foi a minha, é... eu acho que eu me inspirei muito, né, no guarda-roupa do meu pai e no guarda-roupa da minha mãe também, e eu uni o útil ao agradável. Então, só que assim, quando eu comecei a usar, né, não tinha muita modelagem muito é, mais larga, né, mais solta do corpo, e eu comecei a usar tudo muito justo. E quando você usa uma modelagem, né, um, uma alfaiataria muito justa, isso te deixa, não te deixa com jeito descolado, como se você entendesse de moda, mas te deixa com jeito é, mais fadado, sim, mais datado, na verdade, né? Uma coisa assim que se usou muito tempo atrás, aquele terninho bem sequinho, aquele blazer bem justinho, super feminino, e hoje a gente vê aí uma tendência... A, aos terninhos, né, aos conjuntinhos mais soltos, mais largos e muito mais descolados. Então, eu desenvolvi algumas técnicas, né, pra usar quando ninguém é, estava ainda usando e eu vejo hoje muita gente é, usando, né, da mesma forma que eu usava há 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, né, graças a Deus, já tem marcas que fazem esse tipo de modelagem de alfaiataria voltada para o público feminino. E o que acontece é que você não precisa usar roupas bem largonas, né? Vamos lembrar um pouquinho lá atrás, em 1920, Chanel usando calça uh, masculina, porque ninguém fazia calça para mulher, se não para acho que montaria, alguma coisa assim. Mas calça para o dia a dia não era feita para mulher. Então ela pegava literalmente do guarda-roupa do namorado dela para usar. Hoje a gente não precisa disso, né? Tem já essas marcas que fazem uma alfaiataria bem legal, voltada para mulher e voltada para uma mulher descolada, para uma mulher que entende de estilo, uma mulher que sabe o que quer e entende de moda, tá? Então você não vai ficar com cara de que tá indo para um escritório. E aí, o que é mais legal disso tudo é que você não precisa, como eu disse, ficar presa ao guarda-roupa masculino, você não precisa mais aprender do teu pai, do teu irmão, do teu marido, namorado, não sei, que usa esse tipo de roupa. Você pode ir até uma loja e comprar uma Alfaiataria uma calça um blazer bem bacana, né? Nas proporções, nas suas proporções, no teu tamanho. Mas como tudo, gente, aqui é necessário, se faz necessário usar as peças do jeito certo para evitar que fique com aquele visual datado que eu falei. E o jeito certo que é, né? É aquele jeito, aquela modelagem, aquela peça que vai te deixar confortável, vai te deixar estilosa, bem vestida. Por isso eu separei aqui cinco formas de você usar alfaiataria de forma descolada. Vamos lá? Primeiro você vai pensar numa modelagem formal, tá? Naquela modelagem quase que original. Uma calça com tecido de alfaiataria bem, bem costurado, com pregas, uh, com a, a, a barra já afunilada, com uma modelagem mais tradicional. É um formal, mas você vai o quê? Acrescentar um pouco de estilo. Eu vou mostrar aqui do lado uns looks que eu separei para vocês entenderem como que você pode usar aquela calça bem é, bem tradicional. Com elementos que vão te deixar em formas, né? De você ficar com mais estilo. Então, essa primeira aqui, ela tá com uma calça bem formal, preta. O que acontece aí? Tem uma barra italiana. E ela é um pouquinho mais acima do, do tornozelo. Olha como fica super descolado se você colocar uma, uma mule, né, e aqui ó, a camisa, você nota que a camisa é branca, mas ela é de manga curta e ela também é bem soltinha, mas você arremata tudo isso com um cinto bem delicado. Nota sim que o, é tipo um, um visual boys, né, aquela coisa que você olha assim, é uma roupa de, né, eu sei que, nossa, fala de gênero hoje é bem complicada, né, porque eu nunca acreditei muito nessa coisa de roupa de mulher e roupa de homem. Mas você nota a diferença, né, de visualmente falando de um feminino e um masculino. Você deixa essa roupa mais feminina. Nessa próxima aqui também, uma calça bem, bem tradicional. corte tradicional. Ela tem essa, essas, esses vincos. Tem uma barrinha também. Ela colocou algum sapato bem pesado. O interessante aqui também é o cinto e... Uh, sem o blazer, sem nada demais, só uma camiseta básica de manga comprida. Isso é ideal, é maravilhoso, perfeito para quando chegar o inverno, né? Ano que vem. Aqui a famosa camisa branca. E você vê o quê? Alguns, né? É, algumas nuances. E saem daquela alfaiataria sisuda, daquela alfaiataria pesadona. Então, ela tá com um brincão de argola dourado, se não me engano. Acho que eu tô vendo aqui um dourado, um amarelo, não sei. Mas é um brincão bem bonito. E aí o cabelo também faz a diferença, né? Ela tá com uma franja, um cabelinho mais curtinho. E aí você nota, né, que ela só virou assim, um pouquinho a barrinha da manga. Nada demais, ela fica bem solta. Mas tá super feminina, tá muito bonita muito delicada. O sapato também, gente, o é um sapato croco marrom, e é o que? É um, um chanelzinho com um salto médio, né, quadradinho, e um pipito na frente, né, que deixa os dedinhos abertos. Isso é um sapato muito clássico do guarda-roupa feminino, e a calça de alfaiataria é muito clássica do guarda-roupa masculino. Essa, essa fusão dá muito certo, e você consegue usar esse, essa alfaiataria de uma forma muito legal e muito atualizada também. Não quero ninguém aqui usando aquela alfaiataria pesadona dos anos 80. A gente traz as ombreiras, a gente traz o, o blazer oversized, mas a gente incrementa com o que a gente está usando no momento, tá? É sempre assim que a gente vê essa visitação da moda uh, mais antiga, né? A revitalização da moda antiga com o que a gente está usando agora com a moda atual. E aqui, aquilo, né, que eu tava falando de, no, no começo do vídeo, é um formal, mas ele é super estiloso. Então, assim, a gente tá olhando pra uma mulher que tá com uma calça bem, né, cintura alta, um tecido bem clássico, numa cor bem clássica também, e um top ultra moderno, né, ele tem uma amarração, ele tem essas fendas que mostram um pouco de pele também, isso é muito legal, é muito bacana, e dá muito certo, e aí você pode usar... Qualquer sapato que fica legal, dá pra usar uma botinha, dá pra usar sandália, tênis, né? Dependendo, lógico, da barra da calça, isso vai ficar muito, muito bem. Então, sempre tenha em mente isso, esse duo, tá? De você colocar mais estilo, colocar peças, mesmo peças clássicas, mas que te deixe com um, um visual mais moderno, tá? Assim você consegue usar essa alfaiataria é, formal, mas com estilo, de forma mais descontraída. Aqui eu vou falar da alfaiataria desconstruída, gente. Antes de tudo, antes de tudo, vou pedir para que você, se você não se inscreveu ainda, se inscreva neste canal para você receber, né, pra ser avisada também, se você ativar o sininho desse, desse tipo de conteúdo que eu posto por aqui e lá também no meu Instagram, no @marceladamato. Então não perde tempo, curte o vídeo e se inscreve para você continuar tendo essas dicas assim, ó, na palma da tua mão de forma muito fácil. Antes de tudo né? Deixa eu contextualizar também vocês a respeito do que é uma alfaiataria desconstruída. Se a gente pensar numa alfaiataria super construída, é aquela alfaiataria dos anos 40, dos anos 50, 60, uh, dos anos 80, que tinham né, aquelas ombreiras, que ela era bem certinha, né? A gente tem aquelas linhas mais retas e bem quadradonas, né? Então, os tecidos também um pouco mais é, pesados, não que seja uma lã, mas é um tecido... Mas, uh, um tecido menos fluido. Então, uh, a desconstruída, a fetério desconstruída tem isso, né? Eu tô usando um blazer e ele é um pouquinho mais desconstruído, ele tem a ombreira, mas o tecido dele é muito leve. E aqui que eu também quero mostrar pra vocês, essa, esse look dessa mulher, que ela tá o quê? Com um blazer bem desconstruído, ele tá com um tecido bem molinho. A gente tá vendo muito, né? Ultimamente, as pessoas usando linho. Isso também deixa a alfaiataria mais desconstruída. E o que é legal é que você pode usar também tudo muito mais largo e muito mais descontraído. Olha assim, né? Olha que ela tá usando uma sandália, né? Que tá usando bastante essa sandália e eu acho que continua no verão. Com um blazer bem soltinho, bem larguinho. Então, assim, ela tá muito casual, não tem nada de, de social. Não parece que ela está indo trabalhar, não parece que ela tá com uma roupa muito sisuda, muito séria. Muito pelo contrário. Aqui também, a gente já consegue ver também a modelagem mais desconstruída, né? Embora afunilhe um pouquinho no final da, da barra, você ainda consegue ver que é um tecido bem leve. É muito leve e é muito próprio também pro verão, né? Dependendo do lugar que você está, você consegue usar essa calça, assim, Principalmente se for de linho, de uma forma muito bacana. E aí, por cima, ela colocou essa camisa, né? Que também tem umas preguinhas na manga e ela é bem, bem legal também, bem soltinha bem desconstruída, isso demonstra mais uma casualidade, né? Assim como na outra foto aqui a gente vê é, uma desconstrução também pro verão e o que eu vejo aqui também é um, um tom assim, né? Um tom de branco, um tom de bege, são cores bem claras que mostram que a alfaiataria não precisa ser sisuda, né? A calça não precisa ser aquele preto, marinho ou... É, um cinza chumbo, dá pra você colocar essas cores bem claras e ficar muito bem. Bom, aqui o que a gente viu e, nossa, usou muito, eu acho que vai usar ainda por um tempo, esse duo, né, blazer com, uh, com esse shortinho, com essa amarração. Bom, a gente tá falando aqui de um, uma estampa que é muito clássica. Quando você vê um short mais curto, né, que mostra um pouco mais de pele... A blusinha também tem esse decote aí embaixo que mostra mais pele, tá super levinho, o blazer tá leve, não é aquela, aquele tecido, né, todo estruturado, todo certinho, aqui ela tá bem descontraída, dá até pra ir pra uma praia, dependendo do, da praia que você for, se for mais chique, pra um, né, pra um passeio à tarde, pra um date, se você tiver assim, né, bem disposta a se arrumar mais assim, mas com um toque bem leve, bem suave... A alfaiataria desconstruída é para isso e aqui a gente está usando o que blazer e o short o short que não é tanto da alfaiataria né acho que não, quase nada da alfaiataria masculina mas que a alfaiataria feminina pegou para si e deu super certo também esse aqui é, é o meu look e desejo né Eu tenho uma calça assim e eu uso muito porque ela te deixa muito bem vestida com estilo. Você vê que ela é uma calça mais soltinha, um tecido, se eu não me engano aqui, eu não sei se é um linho, mas parece ser um linho. Assim, super simples. Colocar uma blusinha por cima, um, um tênis branco, super casual, tá pronto. É assim, é muito... Eu uso muito a alfaiataria ao meu favor, porque é muito fácil, é muito simples você ficar bem arrumada. Você não precisa de grandes produções para você ficar bem arrumada. É usar e mesclar... Uma, uma calça de afetaria com uma camisetinha, ou um blazer, como a gente viu, né, com um shortinho e pronto, é isso. Não precisa de, de várias coisas. A gente tem pouco tempo né, na, na, no nosso dia a dia. Então, para que a gente vai ficar perdendo tempo procurando o que se vestir para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir bonita? As nossas roupas, o nosso guarda-roupa, tem que ser prático, né? tem que ser tudo mais prático para a gente não perder tempo se arrumando. A gente vai ter um visual legal, um visual bacana, super estiloso vai estar, tá, né? As nossas roupas vão estar no nosso estilo pessoal, mas as coisas vão ser muito mais fáceis de usar. Isso é o que faz um guarda-roupa inteligente. Como eu acabei de falar aqui, que eu uso bastante com camiseta, você vê aqui uma calça também bem... Um corte bem tradicional e essa camiseta branca, bem larguinha. A gente vê o que é uma sandália, sim uma flat, sem salto nenhum, de couro, uma bolsa preta também de couro. Não tem erro, gente, não tem erro, é o que eu falei, dá pra você colocar com um... uma bota, dá pra colocar com um tênis, sandalinha, rasteirinha, sandália de... de tiras fininhas com salto alto, escarpão, isso vai depender muito do teu estilo do teu lifestyle também, né, do seu estilo de vida. O que, que você faz com essas roupas, né? Então, no meu caso, eu como não uso salto no meu dia a dia, eu prefiro tênis, sapatilha, essas rasteirinhas, eu acho que dá... Muito mais mobilidade, muito mais conforto, me deixa mais estilosa. Aqui também, gente, para mostrar que a alfaiataria não é só branco, preto, nude, bege, marinho, cinza. Dá sim para colocar uma cor bem legal. Aqui a gente tem esse laranja, que né, Dá aquele up no, no visual e é muito, muito bacana de usar. Você nota também que essa calça é uma calça que tem uma cintura bem alta, e um cintinho. E aí ela puxa, né, as cores da camiseta também com as cores da calça. E com as cores da bolsa, isso também é legal, você não precisa colocar um, uma, uma blusa branca e você coloca um sapatinho verde, o cinto verde, você pode fazer essa, essa brincadeira, mesmo porque ela tá com uma sandália, né? Que a gente já viu também numa num de, dessas desses looks, né? Que a gente tá vendo agora, dessas inspirações, e é marrom, né? Que casa muito bem com essa com o com laranja e assim super descontraído super casual tá usando uma alfaiataria bem leve bem é, bem casual né não é aquela coisa sisuda que eu falei no início do vídeo e aqui esse mix né são são duas são, assim são três peças que eu gosto muito e eu tenho essas peças não dessas cores né mas eu tenho sim Calça de alfaiataria, e essa alfaiataria aqui, ela tá bem oversized, né? Ela tá bem largona, tá bem legal. Tem esse bolso aí que dá um charme incrível pra alfaiataria. Aliás, se vocês forem comprar uma calça de alfaiataria, prefira as que tem bolso, tá? É, só cuidado, porque às vezes ele, é, ele abre, dependendo da qualidade da peça, e aí fica uma preguinha assim na barriga, tá? Então, lembra de qualidade, experimenta e vê se o bolso não abre. Se não abrir, perfeito, é isso aí você só ver se você gosta e compra a calça. Então, a gente tá vendo aí esse, essa, essa combinação bem colorida, né? Esse cardigan alongado. O cardigan é uma peça-chave pra mim. Eu uso praticamente o ano inteiro. Mesmo porque se eu tô de sainha, tô com um, uma blusinha mais leve, eu coloco esse cardigan, pronto, fechou. Tá? Eu não vou sentir frio, porque eu tenho muito frio. Então, mesmo no verão, eu consigo usar. E no inverno, né? Nem se fala. Então, a gente vê aí essa combinação bem legal de cores, o, esse, não sei se é um tom de azul ou verde, e esse laranjão também. A gente vê a camiseta dela com essa estampa. Eu sempre falo pra vocês usarem camisetas que, com estampas que tenham a tua personalidade, que isso fica muito mais legal do que você usar aquelas camisetas que são bem massificadas, que todo mundo tem igual, que tem todo mundo né, usa a mesma coisa com, o mesmo, com a mesma mensagem. Isso vale muito mais a pena do que você comprar algo que já tá massificado, tá? Isso vai levar, vai fazer com que você tenha muito estilo próprio e muita personalidade. E aí, né, esse cintão, né, com essa fivela enorme que ela tá usando, pra né, dar aquela arrematada. E aí, quando você pensa, poxa, ela deve estar tá o quê? Com um tênis e tal? Não, ela simplesmente colocou uma sandália bem fininha, né, com, com as tiras bem fininhas. Hum, se eu não me engano, eu acho que é até de. Eu acho que é até transparente aqui com um saltinho alto, né, essa tornozeleirinha, né, essa tipo uma, uma ankle boot, né, que, que fica no tornozelo, que fica muito sensual. E aí dá esse, essa coisa, né, do delicado, do duro, de você tá usando uma calça que é mais, é, que tem a modelagem mais masculina e você traz mais feminilidade com esse casaco mais alongado, com, né, essa, esse cinto afunilando mais a cintura e essa sandália de salto alto, que fica muito feminina e muito delicada. E aqui ela é bem desconstruída também, né? Com o blazer pouquinho mais é, estruturado, não tão desestruturado quanto a calça, que a calça, ela tem várias pregas, então ela tem muito tecido e muito tecido leve, né? E aqui o que eu achei interessante nela é que ela poderia ter colocado uh, uma sandália, né? Uma... Uma sandália de, de tiras finas, igual a gente viu essa última, esse último look, mas ela optou por um all-star, né? Então, assim, quebrou totalmente essa coisa do, da alfaiataria, muito formal, muito, né? Tem que usar esse sapato, tem que usar aquele. Ela pôs uns, um tênis, um all-star e ficou ótimo. Também, né? Com uma blusa que é... Muito tradicional, né? Com a estampa de listra branca e azul. E colocou esse blazer azul, que é um pouquinho mais estruturado. Mas que não deixa com cara de roupa social, com roupa de escritório. Continuando então a falar, né? Já que a gente puxou esse assunto do tênis. É, o tênis é um, um acessório, né? um calçado. Que ele é muito versátil. Mas as pessoas ainda não usam como deveriam. Né? Não como deveria, assim, de ter uma regra, mas você pode usar o tênis em tantas ocasiões, né? Há algum tempo atrás, uma... eu recebi um direct de uma moça falando que começou a usar saia com tênis, porque viu, né, viu um look meu no... No... no Instagram, se não me engano, usando, né, uma saia plissada em um tênis, assim. E é um look que eu uso pra caramba, eu uso, assim, massivamente porque eu gosto. Fico, eu me sinto mais descolada. Por quê? Porque não tem muita gente usando assim. No dia a dia, se você começar a reparar, não tem. E é um, um jeito de você usar também a alfaiataria e quebrar essa cisudez. Essa coisa de que, ah, é, é a calça... De... Nossa, já ouvi muito isso, é a calça de homem, calça comprida. Gente, não, é uma calça de alfaiataria, né? Tem para o homem, tem para a mulher. Você usa aquela calça que te faz melhor, que te deixa mais confortável. E o tênis tem esse poder aqui. Então a gente vê aqui, olha, esse. Ela tá com uma, um jeans que ele parece. Ele tem o corte de uma calça de alfaiataria. Esse blazer que é bem alongado e mais estruturado, ele é um pouquinho mais estruturado. E ela fechou tudo isso o quê? Com tênis preto, um Astar, aquele clássico, tá? Clássico. Aqui é um, um dos looks também que eu mais gosto e eu uso muito. Essa calça mais larguinha, né? Tênis, aqui eu só mudaria a, o tamanho da barra, né, eu acho que eu não gosto de andar com nada arrastando, me dá uma agonia e suja tudo, depois picota toda a, a, a barra da calça, então eu faria uma barrinha aí pra deixar certinho, nem muito grande, nem muito, é, muito curto, nem muito longo, e essa calça também, ela tem esse bolso que deixa, nossa, deixa bem estiloso. e ela tá o quê? Com uma blusinha... Um moletom por baixo, e usou bastante, ainda usa, eu acho muito assim, mas muito cool o jeito que as pessoas estão usando. E por cima, elas usam uma jaqueta de couro. Então, tipo, dá um peso pra essa alfaiataria que tá mais leve, né? Tá mais desconstru... desconstruída, e o tênis branco deixa tudo, né? Tudo mais casual, não tem nem o que falar aqui. Já esse look também, pro verão, aqui parece que a gente juntou tudo, né? Tem a camiseta, que é mais soltinha também. E ela deu uma, né, uma puxadinha assim na, na manga. Colocou uma calça de alfaiataria risca de giz, que é super, sabe, tradicional. O modelo dela é um pouquinho mais, é, mais largo, um pouquinho mais solto. Tá com uma bolsa aí, que é aquela bolsa clássica da Hermes. E o um New Balance, né, tênis branco, mais pesadinho aí na, nessa calça. Né, nesse look que poderia ter deixado uh, um pouquinho mais, ah, mais brega, né? Porque a calça é tão, uh, tão tradicional e ela tá assim tão casual. Então, você também tem que se dispor a usar, né? Olha só, se ela tivesse colocado qualquer roupa, uh, continuado usando uma camisa e um escarpão, porque ah, né, tem que ser assim usado como alfaiataria, jamais teríamos visto né, essa mulher com essa roupa tão legal, né, que dá sim para você se inspirar e fazer da mesma forma, né, lembrando sempre dentro do teu estilo. Aqui também eu acho bem legal, porque é, eu imagino isso num verão, né, eu não sei, numa mesma estação é que eu tenho muito frio, então eu vejo verão. A uma calça, uma calça também alfaiataria bem larga, cinto, o cinto é bem importante, tá, quando a calça é muito larga, Legal é você colocar um cinto para ele acinturar um pouquinho só a sua cintura, sabe, para demarcar bem. E esse top, né, essa regata bem justinha, né, ficou bem legal. Bolso e esse tênis, que é um tênis bem diferente, né, não é aquele tênis branco que a gente está acostumado a ver toda vez que você digita, né? Looks com tênis no Pinterest que vem, todos aqueles tênis, o tipo Star, o Vans. É Adidas, que é tudo igualzinho, né? É um Balance laranja, né? Ferrugem, terracota. Então, é um tênis diferente, ela traz um pouco de cor para essa alfaiataria, para esse look que é mais neutro, né? Ela deixa esse look um pouquinho mais aceso. Isso é muito, uh, é muito descolado. E a gente tem o short também, que tá sendo usado bastante, graças a Deus, né? O short de alfaiataria, que te dá um, um respiro, né? Do short jeans, então... Pra você também, vai num lugar, você quer ficar um pouco mais arrumadinha, não precisa ficar, né? Arrumadinha que eu falo, gente, não é aquele arrumadinho não, tá? Que você quer, você não quer ficar tão casual, você quer ficar um pouquinho mais sofisticado. E aí, você coloca uma saia, você não precisa, pode colocar esse short de alfaiataria, pode pôr uma camiseta, um blazer, um cardigan e fica muito legal com o tênis também, tá? E aí, pode ser aquele tênis mais, esse aqui é um pouquinho mais esportivo. Eu acho legal também, mas tem que tomar cuidado com o tênis esportivo para evitar aqueles ultra coloridos que normalmente não dão muito certo, tá? Eu falo normalmente porque tem gente que consegue fazer. Mas quem tá iniciando ainda no, na, né? na, nesse caminho do estilo, eu acho legal comprar um tênis casual, usar um tênis casual, que aí é, sabe, zero erro. E eu não poderia deixar de falar aqui da alfaiataria colorida, né? já que mostrei tanto branco e preto, tanta camiseta branca, tênis branco, preto, vamos usar também cor, por não? Né? Já que os homens, se por muito tempo usaram só o, o preto, o, o azul marinho, o cinza, né? essas cores mais tradicionais, a, nós mulheres né? estamos aqui usando o que? Lilás, laranja, azul... E aí, gente, vai, vale você usar todas as cores que vocês quiserem, pode ser um, um tom mais pastel, pode ser um tom mais vivo, mais forte, mais vibrante, pode ser monocromático, né? Você pode misturar as cores, dá para usar também uma cor de blazer, outra cor de, de calça, ou de short, de saia, independente do que você queira. Você também pode colocar essas cores e pode usar todas as outras estratégias que eu dei usando essas cores que também vai ficar muito legal. Então, já sabe, quando pensar em alfaiataria, não pensa naquele homem de, de terna né, paletó, camisa, colete, calça, chapéu, até a, a bengalinha, né? Começa a pensar nessas mulheres mais descoladas, mais descontraídas, mais desconstruídas, mais coloridas também. Isso vai fazer um bem enorme para você, o teu look, e você vai conseguir, assim, resolver a sua... O seu problema de não ter o que vestir, ah, eu preciso, vou sair com as minhas amigas do cinema, não tenho o que vestir. Você já tem uma alfaiataria pronta, é isso, tá? Não precisa pensar muito, não precisa demorar tanto no espelho, né, para se arrumar e sair com as suas amigas. Se vocês quiserem ver mais vídeos, vocês também podem me curtir lá nas redes sociais no damaso. Tem conteúdo lá sempre, fiquem de olho também nos stories que eu coloco muita coisa, tem muitas cores, muitas coisas de bastidores, do meu guarda-roupa, de como eu fiz a arrumação, então não perde, vai lá, já, já me segue nesses canais e se inscreve aqui nesse canal também para você não perder nada. Aproveita e compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai fazer muito bem, tá bom? Então a gente, eu <risos> fico por aqui, mas a gente se vê também lá nas redes sociais. Até lá!